Nunca foi uma boa ideia agradar todo mundo. Até porque, se alguém se preocupa com isso, acaba até mesmo perdendo a sua individualidade, aquilo que te torna único, a sua essência. Pois viver em função de agradar o outro é viver condicionado ao que as pessoas querem, e não ao que você quer. É consentir com o que as pessoas preferem para fazer com que os outros gostem de ti. E isso é desgastante porque é algo impossível de acontecer. É impossível fazer com que todo mundo goste de você, pois as pessoas são variáveis e diversas. Mesmo que em uma questão você proceda como um grupo de indivíduos gostaria, sempre existirá oposição, aqueles que são contra. E não é uma boa ideia viver em busca de aprovação, em busca de se tornar o queridinho de todo mundo, porque nisso tudo, aonde acha que a vontade de outros indivíduos o levará? Provavelmente é o seu próprio fracasso. Mas tudo bem, você ainda tem a aprovação das pessoas por isso, não é mesmo? Na verdade, não está nada bem. E se não consegue perceber isso, você é apenas mais um escravo das vontades alheias. Enfim, apesar disso tudo que comentei, as pessoas ainda assim sentem medo de não agradarem, sentem receio de descobrir que fulano não gosta dela. E o que passa na cabeça dessa pessoa são dúvidas sobre o porquê alguém não gostaria dela. Afinal, ela não fez nada para esse indivíduo, como se essa situação fosse até mesmo um desastre, se incomodando até o ponto que isso virá algo doentio, a ponto de querer tirar satisfação com o fulano, de trocar indiretas e perder muito tempo da sua vida com idiotices que não a levará em lugar algum. Enfim, observo que muitas dessas irracionalidades vem da falta de ciência em não saber lidar com aborrecimentos de quem só tem a intenção de criticar, se incomodando profundamente com isso. Porém, é claro que não se trata somente disso. Aliás, esse é o tipo de pessoa que pode ter centenas de comentários bons a seu respeito. Mas se tiver apenas um que não seja favorável, elas logo partem para o ataque, que sentem a necessidade de que todos aceitem o que ela faz, aceitem suas decisões e até mesmo, as suas ideias. Ela não sabe lidar com não, com a rejeição que, muitas das vezes, deveria somente ter ouvido, ignorado e seguido adiante, sem dar a mínima para isso, já que não precisa da aprovação de ninguém. Mas não, ela quer sentir o apoio de todos, chegando a ser tão paranoica com isso que, diante da primeira crítica sobre seus planos, elas logo desistem de tudo, jogam por água abaixo coisas que gostaria de fazer simplesmente porque alguém não enxergou o potencial nisso e vai bolar outra coisa que acha ser capaz de agradar as pessoas à sua volta ficando sempre na mesma sem sair do lugar com seus planos não preciso nem dizer o quão bizarro isso é porque na lógica dessa pessoa se alguém não aprova o que ela tem em mente é porque a ideia não presta chega até a ser confuso imaginar como alguém poderia fundamentar a sua lógica na aprovação de outras pessoas e nunca nela mesma e isso não se trata só de planos se trata também de gostos de qual roupa vestir de quais lugares se frequentar o que deve fazer no final de semana e por aí vai moldando sua vida no que mais agrada as pessoas à sua volta e nunca no que agrada ela própria ou seja vivem através da opinião dos outros e não do seu propósito individual e é por isso que, em grande parte, são pessoas vazias, ocas, frustradas e inseguras, e sem vontades próprias, que não deseja nada além de agradar as pessoas, procurando se encaixar em lugares que padronizam como devem ser as suas vidas, e assim deixando de lado seus objetivos pessoais. Por fim, viver assim é estar preso às vontades alheias,